Olá minha gente, estamos de volta com o nosso Dialoga Ribeirão, que tenho o prazer de coordenar. E hoje vamos falar sobre a terceira via. A direita tradicional continua fazendo das tripas o coração para encontrar uma candidatura viável em 2022. Os nomes apontados até agora não decolaram e dificilmente terão condições de encarar Lula e Bolsonaro nas urnas. Os apontados presidenciáveis Henrique Mandetta, João Dória, Eduardo Leite, Sérgio Moro, João Amoedo e Ciro Gomes estão embolados lá embaixo nas pesquisas de intenção de voto. Não tem expressão política nem eleitoral para deslocar o jogo e superar a polarização entre a esquerda de Lula e a extrema direita de Bolsonaro. É grande o esforço dos partidos da direita e também de grande parte da mídia empresarial para encontrar um nome com chances de chegar ao segundo turno nas eleições de 2022. Não há também nenhum sinal de que até lá possa aparecer um salvador da pátria, um outsider capaz de empolgar o eleitorado conservador tradicional. Mas a dificuldade não é apenas empolgar o eleitorado. Os nomes apontados até agora não conseguem sequer unir internamente os seus partidos de direita. Que dirá uh, unir os eleitores espalhados pelo território nacional. Esse é o preço que a direita clássica está pagando por ter articulado um golpe de Estado em vez de fazer uma oposição decente ao governo de Dilma, que preferiu derrubar a força. Deixou de se apresentar como uma alternativa política, com lideranças construídas dentro das regras do jogo e perdeu a identidade. Está agora a reboque do golpe que ela mesma direita tradicional, engendrou. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios do Dialoga Ribeirão. Afinal, a cidade fica melhor quando você participa. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.